Tudo Nem saber se você vai na festa hoje. Pô, não rola. Tô escalado pra fazer uma filmagem do um meteoro entrando na atmosfera do professor. Um meteoro? É, professor doido, né? Tirar uma foto do meteoro entrando na atmosfera. Muito doido. Sem noção. Então, Marcos, você fica atento que quando eu gritar agora, você tira a foto. Eu vou esticar o fio e vou ficar lá na tomada porque tá com mau contato. Tá bom, professor. Tá bom. Já entendi. já. Vou jogar um pouco, esse negócio tá demorando pra caramba. JÁ! E aí, e aí? Fotografou? Pô, mas você não falou agora. Mas qual é a diferença entre o JÁ e o AGORA? O tempo do AGORA é maior que o tempo do JÁ. Mas como? O AGORA e o JÁ são diferentes? Mas professor, o JÁ só tem uma sílaba. O AGORA tem três, por isso é diferente. Meu Deus, agora vamos desarmar tudo, porque é outro meteoro só daqui a dois anos. Tá gravando? Uhum. Tá? Vacilão. <risos>